Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar Esse vídeo é um vídeo um pouco de desabafo assim também Porque eu não sei como que você tá lidando com essa quarentena Mas pra mim, tem hora que eu tô maravilhosa Tem hora que eu tô dançando pelo apartamento Tem hora que eu sento e choro Tem hora que eu brigo no grupo da família Tem hora que... Eu não sei A coisa que eu sei é que eu tô quase fazendo 30 anos, né? Eu tenho 28, então faltam poucos anos E essa jovem senhora... Não sabe o que fazer da vida direito Será que esse é um sentimento que é compartilhado, assim? Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas das minhas redes sociais Que eu acompanho, elas já sabem Eles já descobriram o que eles querem da vida deles Aonde eles querem chegar, como eles querem chegar Eles têm tudo resolvido E pra mim, mesmo eu já sendo uma senhora <risos> Uma jovem adulta Eu ainda não descobri, eu ainda não entendi como que vai ser E aí contar pra vocês. Eu saí correndo, comecei a assistir. Saí correndo não, deitei no sofá, que é a maior coisa que eu mais tenho feito nessa quarentena. E aí eu fui, deitei no sofá, fui assistir uns documentários no do Netflix, comecei a assistir um documentário quando eu vi eu falei, gente, eu acho que eu não posso mais comer animais. E aí agora eu tô nesse rolê de que eu acho que eu tenho que ser vegana, mas eu não sei se eu vou conseguir e ao mesmo tempo eu tô tentando diminuir a carne, o consumo de carne e outras coisas. E aí eu perdi o dia e a noite e comecei a trocar e aí eu fico eu ficava acordada a noite inteira e dormia o dia inteiro E aí eu ia almoçar às 6, 7 horas da, tar da tarde, da noite E não tomava café da manhã E virou uma bagunça tão grande Que eu tive que olhar um pouquinho pro caos E pra essa bagunça que eu tava vivendo E pensar, ok, calma, respira Vamos fazer algumas coisas agora por você Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês três hábitos Simples, tá? Porque se não fosse simples também eu nem ia dar conta de realizar Porque eu tô numa bagunça emocional e de tempo e de produtividade muito grande Então se eu me exigir demais, me cobrar demais, tentar fazer coisas mirabolantes Eu não vou conseguir E aí o que eu tentei fazer foram coisas mais simples E esses três hábitos eles me ajudaram muito, muito mesmo, sério Eu voltei a ter uma leve sensação de que eu estou no controle da minha vida de novo e isso é muito bom, isso é muito importante pra mim. Então vou compartilhar com vocês agora esses três. Se você gostar desse conteúdo, se ele serviu pra você de alguma forma, por favor, deixa seu like, seu comentário, pra eu saber que eu tô fazendo a coisa certa, que eu tô te ajudando, que eu tô te impactando. Se você tiver alguma opinião contrária a esses hábitos, ou você tiver um hábito que você faz que é muito bacana e tá te fazendo bem, compartilha comigo, assim eu posso ler e aprender com você e outras pessoas também podem ler teu comentário e aí a gente faz uma troca bacana. Hábito número 1. Um, alongar ao acordar. Eu sei, você deve estar pensando agora Ai Maria, meu Deus do céu, você já quer que eu acorde no meio da quarentena, no meio de toda essa loucura e fique fazendo exercício? Não, calma. Como eu disse pra vocês se não fosse fácil eu não ia dar conta de fazer É um alongamento super simples que você faz na cama mesmo então o que que eu faço? Eu acordo aí eu já dou uma arrumada na cama Quando eu arrumar a cama, não é arrumar a cama e ficar parecendo uma cama de hotel, não é tipo pegar o edredom, dar uma esticada uma alisada assim com a mão e parecer que tá tudo no lugar, sabe? Só pra dar aquela sensação de conforto. Isso é muito bom pra mim porque já me dá aquela sensação de eu concluir uma tarefa se hoje eu não fizer nada no meu dia, se eu não conseguir, se eu ficar ansiosa, se eu ficar nervosa, não conseguir produzir nada hoje, pelo menos a minha cama eu arrumei. Já me dá aquela satisfação, já começa o dia, já completei uma tarefa, sabe? E aí eu dou esse esticado na cama. A primeira vez, porque eu tô fazendo o mesmo alongamento há duas semanas, vou fazer pelo menos por um mês, e quero ver qual vai ser o resultado, se eu vou mudar ou se eu vou continuar. Aí eu fui no Google e pesquisei. Yoga prático pra começar bem o dia. E aí eu achei esse vídeo que é, tipo, muito simples mesmo, sério, gente. Qualquer pessoa consegue fazer esse alongamento. É yoga, mas é basicamente um alongamento, até porque eu nem sei o que é yoga, como é que funciona yoga. Mas a referência de yoga que eu tenho é aquele povo no Instagram que vai pra praia e faz aquelas poses impossível, que nem plantar bananeira do conta. Pois é. E aí você vai e se estica lá, faz o seu alongamento. E pra que que serve isso? O que que eu aprendi com isso? Que o meu corpo, ele fica um pouco mais despertado. Então eu vou lá, faço meu alongamento lá, me estico junto, acompanhando o vídeo da moça lá. E aí me dá um ânimo, sabe? Sabe aquela inércia que você tá quando você tá dormindo? Sabe aquele corpo meio... Aí você faz <risos> aquele alongamento ali e você já dá uma despertada para começar seu dia. Ah, o vídeo que eu tô falando pra vocês, eu vou deixar o link dele na descrição. Se você quiser fazer o mesmo alongamento que eu tenho feito. Se você não quiser, se você quiser procurar um seu ou fazer outra coisa, pesquisa no YouTube que você vai achar uma porção até você ver qual você gosta de verdade. Aí pronto, agora você já tá sentindo o seu corpo bem mais animado, bem mais acordado, já tá com aquela sensação de duas tarefas cumpridas, você já conseguiu arrumar a sua cama, já conseguiu fazer um mini exercício ali, um alongamento, você já é... Uma super pessoa! <risos> Aí o que é que eu gosto de fazer? Tudo na minha vida eu faço uma música. Eu sou muito viciada em música. Então sempre tem ali, eu vou limpar a casa, tem a música de limpar a casa. A playlist de limpar a casa. Vou lavar a louça, tem a playlist de lavar a louça. Vou cozinhar, tudo na minha vida é assim. Vou tomar banho, playlist, tomar banho. Então eu coloco uma playlist que, tipo, eu amo. Bem de banho, pra começar o dia já, com uma sintonia. Então eu, eu tento colocar uma playlist ou algumas músicas que, eu, que, que me fazem sentir bem. Então isso é muito pessoal, você vai ter que pegar as músicas que você gosta, que fazem você se sentir bem. Se você quiser uma sugestão, eu gosto muito de ouvir Hill Song, eu sou apaixonada nessa banda. Então eu coloco ali uma playlist com as músicas dele, e aí com essa música tocando eu vou, escovo meu dente, faço meu café da manhã, como com bastante calma, ouvindo aquela musiquinha. Tá colocando ali qual vai ser o meu humor durante aquele dia. O segundo ato é fazer afirmações positivas. Sim, eu sei que parece coisa de gente maluca. Eu pensava isso, pensava que era frescura e etc e tal, porque sempre que eu olho na internet e acompanho essas pessoas que são zen, que são equilibradíssimas, que são a vida perfeita, que colhem o café da manhã no campo dourado... Não. Eu não sou essa pessoa, eu sou super atrapalhada, eu sou um caos, eu sou ansiosa, eu sou barulhenta, eu sou agitada. E aí, esse tipo de coisa, fazer afirmações positivas logo pela manhã, me parecia uma coisa muito surreal. Mas eu falei, ah, que é sabe uma coisa, eu vou tentar, vou de coração aberto. Mas eu tenho umas dicas pra você conseguir fazer esse hábito e ele funcionar pra você. A primeira é, tem que fazer sentido pra você. Aquelas afirmações ali que você vai fazer tem que conectar com quem você é, com o que você acredita Então não adianta você ir no Google, pesquisar afirmações e começar a fazer uma lista de afirmações que você achar ali na internet Se aquilo não faz sentido, não conversa com a pessoa que você é Vou te explicar como que eu fiz as minhas Eu fui no Google, pesquisei afirmações positivas, blá blá blá blá e aí achei uma série de vídeos ou, ou artigos mesmo com lista de afirmações. E aí eu fui eliminando aquelas afirmações, aquelas frases positivas que não tem nada a ver comigo. E aí eu fui eliminando, eliminando, eliminando, até que sobrou um pouco. E aquele pouco eu reescrevi com as minhas palavras. <coughs> Se mantém hidratado, viu? Não esquece de beber água. Nem na quarentena, nem em hora nenhuma na sua vida. Sempre beba muita água. muito importante. É, aí sobrou um pouquinho das, de afirmações ali eu reescrevi todas elas com as minhas palavras e tentando moldar um pouquinho pra Maria, né? Pra eu poder ler e fazer significado e conversar comigo e eu me sentir bem. Uma dica extra, dica bom quando eu fui fazer essas afirmações é, eu percebi que eu tinha escri escrito muitas e aí quando eu ia fazer eu levava muito tempo fazendo. Isso não é legal faça que seja de forma rápida então coloque ali cinco no máximo 10 afirmações para não ser algo demorado Lembra, esses hábitos que, a gente, que eu tô contando pra vocês Que vocês vão começar a fazer Tem que ser prazeroso Tem que ser algo bom, né? Você precisa entender o que vai fazer bem para você E tem que ser algo relaxante Porque você vai fazer logo ali quando você começar o seu dia Pensa você já vai começar estressado, com raiva, você tem que fazer uma coisa que você não tá gostando Então busca ter prazer, busca fazer disso uma jornada bacana, agradável Que vai fazer bem pra você se sentir bem o resto do dia Essa foi a primeira coisa, né? Fazer um pouco mais rápido e o mais prazeroso possível. A segunda dica é que, que eu coloquei, eu coloquei algumas visualizações junto. Então, por exemplo, algum foco, algum objetivo que eu tenho e aí eu fazer as afirmações positivas. É, Por exemplo, uma das que eu mais gosto é que eu tenho capacidade de enfrentar o dia de hoje com força, coragem e alegria. Uma coisa que eu gostaria de alcançar, que eu ainda não tenho, é ter 10 mil inscritos aqui no YouTube. Nós estamos quase chegando em 2 mil inscritos. Inclusive, se você não é inscrito, já aproveita e se inscreva. Vamos para me ajudar a crescer, vamos trocar informação. Acho que vai ser bacana para você. E aí, o que, que acontece? Eu ainda não bati os 10 mil, estou quase batendo 2, mas eu começo a me imaginar e tentar é, sentir o sentimento que eu vou ter quando eu tiver os 10 mil inscritos E eu tenho certeza que isso vai me fazer muito feliz, isso vai me dar realização Eu vou sentir que o meu trabalho tá indo pra um lugar certo Que eu tô gerando conteúdo bacana, que eu tô alcançando e ajudando pessoas E isso vai me... me só de pensar nisso já me enche de alegria e animação e, e vontade de fazer mais vídeo, de fazer conteúdo cada vez melhor e tal Então só de eu visualizar e me imaginar com isso já me dá uma força e uma energia para eu ter um dia super produtivo e aí evitar procrastinar e tentar fazer as coisas, entendeu? Então olha só como que é um ato pequenininho que já muda a sua forma de pensar e quando você muda a sua forma de pensar, você muda a sua forma de agir também. Terceiro ato que eu tenho desenvolvido é o ato de criar um ambiente de trabalho. Como que é isso? Não é nada muito chique, nada muito sofisticado, não é nada disso. São pecinhas simples, elementos ali que você coloca, que ajudam você a entender, o seu subconsciente entender, que é a hora de você sentar e trabalhar, ou sentar e estudar, ou produzir, enfim. Eu não sei como que é isso, eu vou ler o que é que você está fazendo da sua vida. Mas eu produzo conteúdo para internet. Então todos os dias eu preciso sentar no meu computador e escrever alguma coisa pro Instagram, pro blog, um roteiro pra gravar aqui um vídeo pro YouTube. Então, quais são as duas coisas que eu tô fazendo? Eu entendi que eu sou uma pessoa que a minha criatividade, ela se desenvolve melhor se o ambiente que eu estiver, tiver... Visualmente organizado Então eu tento deixar a minha mesa o mais organizada possível Sem muito papel, amassado, bagunça Tentar aquela limpada ali rápida Nada muito difícil, de novo Voltando a essa dica Não faça seus hábitos serem muito difíceis Serem um sacrifício Porque senão você não vai conseguir manter E aí você vai ficar frustrado e vai ter o um efeito contrário Não é isso que eu quero Eu quero que seja bom pra você Então eu tento manter organizado Outra coisa que eu aprendi é que cheiro é, De velas, por exemplo, Cheirosas e tal, aromatizantes Eles me geram uma memória Uma lembrança muito boa Então toda vez que eu vou criar um conteúdo Eu trabalho com criatividade, né? Toda vez que eu produzir algo, eu acendo uma vela Com um cheiro específico E aí quando o meu, eu sinto aquele cheiro Coloco uma música, tem uma playlist que eu adoro Que é não tem, a, as músicas não tem voz É só fundo musical, sabe? Só piano Ela me deixa bem calma E ao mesmo tempo que essas músicas me acalmam Elas me deixam concentrada então é o combo, eu coloco a minha vela ali cheirosinha, sendo a minha vela Coloco essa música dos pianos de fundo, bem baixinho e começa a produzir. Com esse cheiro, com esse som, o meu corpo inteiro já sabe que tá na hora de eu produzir alguma coisa, de eu escrever, de eu criar, e isso já me, cri já me cria uma postura diferente, sentimentos diferentes, e tem me deixado muito mais motivada. Eu sei que parece besteira, que parece que eu tô inventando coisa, mas abre seu coração e tenta esses três hábitos, que eu tenho certeza que vão fazer a diferença pra você. Eu não sei qual é a sua realidade, como que você tá passando por essa quarentena agora, mas eu espero de verdade que você se sinta bem, que você fique em paz e que todos esses sentimentos e todas essas informações novas que a gente está recebendo o tempo todo, essa gangorra emocional que a gente está passando, eu espero que você consiga enfrentar da melhor forma. E último recado, o que a gente está passando agora não é uma competição de produtividade. Esse momento agora é uma luta por sanidade, você tem que ficar bem. Então por mais que você queira produzir, que você queira crescer, não se cobre. Não faça você sofrer, não se penalize. Tenha calma, tenha paciência, tenta fazer aquilo que faz bem pra você. Tenta se recompensar pelos seus esforços. Tá todo mundo nessa, tá todo mundo mal, tá todo mundo em crise, tá todo mundo com dificuldade. Tá tudo bem não estar bem às vezes. Peça ajuda se você precisar de ajuda. E até o próximo vídeo. Vejo vocês lá.